Bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje nós abordaremos a integração do Redmine com o serviço de e-mail. São três maneiras de usar. A primeira maneira são as notificações, onde, quando eu estou como autora da tarefa, ou como responsável, ou como observadora, eu recebo quaisquer alterações dela no meu e-mail. A outra é a criação de tarefa via e-mail, que é quando a gente configura um endereço de e-mail para que ele esteja vinculado a um projeto no Redmine e toda vez que alguém envia uma mensagem de e-mail para este endereço, automaticamente essa mensagem se torna em uma tarefa dentro daquele projeto no Redmine, tá? E a terceira é a comunicação com o cliente que acontece com um usuário externo à equipe e a gente pode usar o recurso de owner email ou coptool para se comunicar com ele, para dar devidos encaminhamentos, tá? A gente vai ver então aqui cada um dos modos. O primeiro então das notificações é sempre importante que a gente lá no minha conta do nosso usuário no Redmine a gente verifique como estão as nossas notificações por e-mail. No meu caso aqui tá configurado para que eu receba notificações somente de tarefas que eu observo ou que eu esteja envolvido. Envolvido aqui quer dizer que eu sou a autora, a criadora da tarefa, ou que me colocaram como responsável na execução dela, tá? Lembrando que também está marcado que eu não quero ser notificada das minhas próprias modificações Então, caso seja, tenha sido eu que fiz uma alteração na tarefa, inseri um comentário, uma nota, alterei uma propriedade, eu não vou receber, ficar recebendo isso no meu e-mail, tá Ok? Beleza. Então aqui a gente tem um exemplo onde o usuário Jéssica Cardoso está criando uma tarefa então para a fulana da Souza, tá? Ela que no caso tem um serviço de e-mails do Gmail e ela então vai receber a notificação dessa tarefa aqui que está sendo criada para ela. Como que vai chegar isso na caixa de e-mail dela? Então assim que essa tarefa for concluída, né, aqui a descrição, o título, tipo de tarefa, data de início, data prevista ela vai receber assim no e-mail dela a tarefa. Então no título vai constar aqui o projeto onde essa tarefa foi incluída, né o tipo de tarefa, o número dela, cada tarefa é gerado um ticket, o status da tarefa aqui que é nova no caso e o título desta tarefa. tá No campo a seguir a gente vai ter sempre um cabeçalho dizendo aqui então no nosso caso está programado para que seja o nome da unidade e então dizendo o que aconteceu nessa tarefa? Qual é a questão que eu tô recebendo a notificação? No caso, que justamente a tarefa foi incluída por Jéssica Cardoso aqui e ela está no meu nome, tá? Então, quando chega pela primeira vez, ela chega desse jeito, tá? Então aqui é para futuras alterações que acontecerem nessa tarefa, o e-mail sempre vai ser assim, tá? A única mudança vai estar nesse campo amarelo, indicando a alteração. Agora, o verde, por exemplo, vai vir sempre, então, com o título, as propriedades da tarefa e a descrição dela. Porque a descrição é uma coisa que, não é um campo que não, não requer alterações contínuas. Você está descrevendo o que precisa ser feito na tarefa e aquilo dele fica fixo, praticamente. O que vai tendo novas informações são as notas, as alterações, tá? E aqui embaixo então no rodapé é justamente a justificativa desse e-mail na sua caixa de entrada. Você recebeu esta notificação porque você se inscreveu ou está envolvido nela. Para mudar suas preferências de notificação, por favor clique aqui que é para ir lá naquela tela do minha conta, tá ok? Então aqui é a tarefa criada dentro do Redmine, então vejam só, ela é do tipo produção de relatório, o ticket dela é o 3251, aqui está o título, dizendo que ela foi adicionada por Jéssica e atribuído para fulana. Está aqui a descrição da tarefa. Certo? E aqui já consta um histórico dela, né? Então a fulana já chegou na tarefa, já editou, inseriu uma nota dizendo que ela tá ciente, que ela vai procurar fulano se for necessário. A autora da tarefa, que sou eu, depois veio aqui e fez, fez uma inserção de teste, disse uma informação nova pra ela que tem aí uma mudança no jogo, por favor, não se esqueça de tal coisa, tá? Então, essas alterações aqui, essas atualizações que constam no histórico a fulana da Souza que está como responsável, ela vai estar tá recebendo no e-mail dela, né? Então vejam só, tá aqui, ela recebe também no e-mail dela aquele mesmo design, o mesmo template de e-mail com a diferença desses campos aqui, que são os campos dizendo que dessa vez a tarefa foi alterada, né? Não foi incluída, foi alterada por Jéssica e o que, que aconteceu? Teste de nota, que é a mensagem que eu escrevi lá na tarefa, né? E aqui o padrãozinho, ok, a descrição da tarefa, o título que não muda, tá? Outra notificação, porque a Jéssica fez outra inserção de nota, beleza, chega no e-mail também, né? Então, essa aqui chegou a dois minutos, essa aqui é um minuto e por aí vai, tá? Feito isso, é, fulana da Souza foi lá e escreveu na tarefa que ela estava com uma dúvida sobre tal coisa se poderia ser esclarecida. Vejam só, então, que a Jéssica... A autora da tarefa recebeu, então, lá no seu Outlook, no seu e-mail, essa informação aqui da fulana, então, dizendo que dentro desta tarefa aqui houve uma alteração por fulana da Souza, que é qual? Essa, essa nota que ela escreveu, tá? Vejam, então, aqui agora o seguinte, o que, é que vai acontecer aqui? Se a Jéssica resolver responder essa, essa nota no próprio e-mail, ela pode... Beleza? Ela optou por, ao invés de ir lá na tarefa do Redmine, clicar em editar e inserir uma nota lá dentro da tarefa, ela optou por responder no próprio e-mail. O que, que vai acontecer aqui nesse caso? Ele vai dialogar com a tarefa aqui. Então ele vai enviar essa mensagem aqui da Jéssica, tá vendo? Foi para Redmine Sead, o e-mail do Redmine, ele vai enviar lá para a tarefa, então vai constar agora no histórico como se tivesse sido inserido uma nota nova. O ônus disso né, é que essa nota vai vir com um visual não muito agradável porque ela vai copiar, né, vai colar tudo aquilo que constava aqui nesse e-mail, tá? Sendo que o que a gente gostaria mesmo, o foco aqui, seria só essas cinco linhas aqui. Tá? Então quando a gente responde por e-mail tem esse ônus de ter uma poluição visual aí, mas é essa comunicação que ele tá fazendo. Ele tá transformando em nota, né, pra centralizar a comunicação na tarefa, aquele e-mail que foi respondido vinculado àquela tarefa, tá bom? E vejam só, a fulana também da Souza vai receber no seu e-mail então que foi adicionada uma nota lá na tarefa. Né? E essa nota, claro, vai vir com o corpo todo da nota também lá para o e-mail dela, tá bom? Sendo que embaixo aqui, quando acabar o e-mail, né, se você fizer a barra de olagem, vai estar tá aquela parte verde ali da descrição normal, do título e tudo mais. Né? Ele colou a nota, a nota mais recente, tá bom? É, beleza. Além do autor da tarefa e do, do responsável, quem está atribuído, você também pode receber notificações como observador. Tá? Então, se por algum motivo você tá ali indiretamente envolvido na tarefa, você precisa observá-la, você pode ser adicionado como observador a qualquer tempo, tanto clicando na estrelinha para ser adicionado e constar aqui na lateral como observador, se for o caso de se retirar, é só tocar na lixeira, mas isso então também virará e-mails para você. Então, uma vez adicionada a pessoa, qualquer nota que vier a ser inserida, né? Fiz aqui uma nota de teste, né? esse observador vai receber no seu e-mail tranquilamente o mesmo, um mesmo formato de e-mail como todos os outros usuários que são autores e atribuídos, constando aqui o que aconteceu na tarefa, tá ok? Beleza. Agora o segundo modo, a gente vai para a criação de tarefa via e-mail, tá ok? Como que isso acontece então? O e-mail é configurado, o um endereço de e-mail específico é configurado para trabalhar vinculado a um projeto no Redmine. Aqui no caso a gente vai fazer o teste com o ti.sead.unb.com que é o e-mail lá da coordenação da TI que tem esse projeto deles no Redmine onde então uma vez que a gente envia uma mensagem de e-mail para ti.sead isso se transforma em tarefa e cai lá para eles dentro desse projeto. tá ok? O que, que vai acontecer aqui então? O Daniel, então, vai enviar um e-mail para o dizendo que ele está com um problema de cadastro do usuário dele no Moodle. Boa noite, não foi cadastrado, tem alguma previsão e tal. Ele está enviando, então, para esse endereço. Enviou? Tcharam. Tarefa criada lá no Redmine. Como que ela vai aparecer e constar no Redmine? Primeiro, ela vai constar num tipo de tarefa específico, que no nosso caso aqui é o tipo de tarefa recebido. né? Então, ela vai sempre cair nessa, nesse tipo de tarefa. Ela gera um ticket, então, agora é o número 3343 e ela vem sempre atribuída a uma pessoa designada que, então, a partir dessa pessoa, ela que vai delegar, que vai dar a condução ali dessa tarefa dentro da equipe, tá? Então, aqui no caso, é Marcela Marcelo Antônio Marota. Ok, outra informação importante é a tarefa, nesse caso, ela foi adicionada por quem? Adicionada por um usuário anônimo, porque o Daniel, ele não é da equipe, ele não está cadastrado dentro do Redmine, então ele vem ali com um ponto de interrogação, ele não tem uma fotinha no sistema, mas a gente, que é da equipe, que precisa então ter um diálogo com esse solicitante, vai vir aqui preenchido automaticamente o owner e-mail, tá? do daniel.junior@aluno.nb.br, tá? E aqui embaixo então a descrição, ó, o corpo do e-mail dele, tá com as informações que eu preciso para dar continuidade então a essa tarefa, para delegar, para passar para frente dentro da minha equipe de trabalho, tá ok? Beleza, uma vez criado então essa tarefa vai ser enviado um e-mail lá pro, pro Daniel com a informação padronizada que no caso aqui é obrigado por nos encaminhar sua demanda no prazo de três dias úteis a gente vai retornar, tá? Então, o Daniel vai receber lá na caixa dele esse, esse título dessa mensagem, né? Um colchete, aqui é o nome da unidade, o projeto, o ticket, o título, que é o mesmo título do qual ele colocou no título do e-mail. E o e-mail que ele vai receber vai vir do Redmines Sead, tá? Então, ele vai receber essa mensagem aqui na caixa dele, tá ok? Avisando ele que a gente recebeu, que foi, foi trans, o e-mail dele foi transformado numa tarefa, Tá? Aqui eu só quero chamar a atenção para o seguinte, uma vez que a gente já aprendeu que ao fazer uma mensagem de e-mail e, e enviá-la para este endereço ti.ca ela vira uma tarefa, se o Daniel responder embaixo do e-mail que ele enviou antes, por exemplo, cobrando, dizendo olá, temos alguma notícia sobre o meu cadastro, o que, que vai acontecer? Vai ser criada uma nova tarefa. Então lá para o sistema ó, vão ter duas tarefas criadas, como se elas fossem distintas, tá? E vai vir com o título de e-mail da segunda tarefa, porque quando a gente responde um e-mail, ele, a, ele adiciona no título RE dois pontos, né? Então vai vir desse jeitinho, assim como se a gente estivesse encamin, encaminhando para o de aparecer aquele ENC dois pontos. Então ele está só pegando o título do e-mail e transformando em tarefa, que é o padrão. Então, está sendo criada duas tarefas aqui. Então, muita atenção para essa coisa de responder e-mails é, que são que foram enviados para um e-mail configurado para virar tarefa no Redmine, tá? Ele vai só criando tarefa, tá ok? E vejam só, o Daniel aqui no caso vai receber um outro e-mail de um outro ticket com um título novo da tarefa dele dizendo obrigado por nos encaminhar essa sua demanda no prazo de três dias e retornaremos seu pedido com mais esclarecimentos, tá Ok? Uma outra coisa é, quando eu então envio um e-mail, uma mensagem de e-mail para um endereço que está configurado para virar tarefa no Redmine e eu envio para uma outra pessoa também, eu coloco vários destinatários, o que, que vai acontecer? Se essa pessoa estiver cadastrada no Redmine, ela vai ser incluída como observadora, tá? Então, uma vez que o Daniel envia essa tarefa aqui para o núcleo de divulgação que tem um e-mail, esse e-mail aqui que que cai lá no núcleo de divulgação do SEAD e o Breno faz parte do SEAD, ele é um servidor que está cadastrado dentro do Redmine, o Breno vai aparecer como observador da tarefa. Ele vai ser um usuário adicionado nessa condição, tá? Vejam também um exemplo aqui de quando a gente envia um e-mail para várias pessoas, então ela vai se transformar numa tarefa lá no Redmine, adicionado por Letícia Lopes, atribuído para fulano, todos esses aqui vão constar como observadores, olha lá. Então, essa tarefa foi criada e todos estão como observadores. Uma vez que alguém for lá responder o e-mail, né? Da responder a todos, ele vai estar fazendo o quê? Criando uma nova tarefa dentro do Redmine com os outros como observador. Então, pronto, ó. Vai ter o res aqui, dois pontos. Foi criada uma nova tarefa, agora adicionado por essa outra pessoa com os outros observadores aqui na lateral. Então, muita atenção a isso, tá ok? Beleza, agora a comunicação com o cliente, que é o terceiro modo, ali como a gente faz o uso do owner e-mail dentro da nossa tarefa para dar comunicados, etc. Vejam só o seguinte, uma vez que o Daniel recebeu aquela mensagem, né, obrigada por nos encaminhar sua demanda, se ele responder dentro desta mensagem que foi criada pelo Redmine vinculada à tarefa, como tá acontecendo aqui, ele colocou boa tarde, entrei em contato com essa, ah, assim que me enviar o documento, vou encaminhar para vocês, ele tá lá no Outlook dele, ele respondeu isso, vejam só, isso vai para o Redmine, tá? E vai pro Redmine, então, vai fazer esse casamento aqui e vai constar lá no histórico da tarefa, tá? Então, a equipe que tá trabalhando lá na tarefa, ela vai ver essa mensagem do Daniel em forma de nota no histórico da tarefa, tá ok? Pra gente que está dentro da equipe e precisa se comunicar com o Daniel e mandar um, uma mensagem para ele o um mandamento, a gente vai em editar, tá? Na nossa tarefa. A gente percebe, então, o owner e-mail que tá com o endereço dele. E na hora da gente digitar a mensagem, prezado, Daniel, já verificamos, a gente vai estar tá providenciando, lá, lá, lá, lá, lá, A gente habilita essa caixinha aqui, ó, Level Support Checkbox, tá? Da mesma forma, se tivesse aqui um copy to, tivesse outros endereços aqui que a gente entendesse como cópias, a gente, ao habilitar essa caixinha aqui, a gente ia estar tá enviando para esses endereços de e-mail uma mensagem, tá? Se você não habilitar aqui, não vai ser enviado para a pessoa, tá? Então, se tiver vazio, inclusive, não tiver aparecendo nada aqui para você, é porque não tem um honor e-mail escrito, então você tem que dizer quem é essa, esse cliente, essa pessoa, inserir o e-mail, aí enviar, salvar, depois você volta aqui e já vai estar aparecendo a caixinha e você habilita para digitar a sua mensagem, tá? Então vejam a diferença. Aqui embaixo, ó, eu esqueci de habilitar. Então essa mensagem aqui, ela não foi enviada para o Daniel, ela está ali dentro da tarefa para a equipe que está trabalhando, que vai ficar ciente, o autor vai receber a notificação, enfim, quem estiver envolvido como observador e tudo. Agora, para o Daniel, só vai quando eu habilitei a caixinha e, portanto, aparece debaixo da minha mensagem. E-mail o send to support client, tá? Então, atenção aqui para certificar, né? Que às vezes o cliente está lá, não recebeu o feedback é porque não foi habilitada a caixinha, tá? Você achou que tinha enviado. E aí, vejam só, o Daniel, ó, ele recebe um e-mail numa condição muito mais limpa, sem aquele template todo, aquelas informações todas. Né? E ele recebe dentro daquele próprio e-mail que ele já tinha, inclusive, se comunicado com a gente, tá? Então, aqui ele é um e-mail limpo que vai só com a mensagem, né? A mensagem que eu escrevi, tá? Que vai, vai ser remetido pelo Redmine. E é isso, tá? Então, aqui, por exemplo, essa mensagem aqui, Prezado, Daniel, chega assim no e-mail dele, né? Então, esse, só vem essa caixinha aqui. E é importante... Se a gente não tiver uma assinatura configurada lá na configurações gerais, que a gente sempre assine as nossas mensagens e coloque o nosso nome. Porque para o e-mail lá no Daniel, ele não vai saber, não vai estar meu nome lá. Né? Esse atualizado por Jéssica Cardoso, ele está no Redmine, mas ele não tá no e-mail. No e-mail ele recebe do remetente tá Então, se não tiver uma assinatura configurada, a pessoa fica até perdida. Tipo, qual o contexto? Quem? Quem foi que falou comigo? Quem está perguntando isso? Ou algo assim, tá? Então, mesma coisa aqui. O Daniel, então, responde. Que ótima notícia, excelente, obrigado. E a mensagem dele, então, vai lá também para o Redmine e entra lá na tarefa como uma nota. Tá ok? Espero, então, ter esclarecido. São três modos muito interessantes de configuração. E até a próxima.